você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais temos Instagram Facebook eu tenho meu Instagram e meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá bora lá fazer essa peça então maravilhosa vem comigo é rapidinho mas antes roda a nossa vinheta aí Bora, então, fazer o nosso colar Elisabetano de florzinha, né? Elizabetano flor. É mais uma almofadinha, né? Ele é mais para ficar uma almofadinha. O que, que a gente vai precisar? Ribana, tá? Vamos precisar desse focinho de porco, tá? De, do nosso cadarço aqui com elástico, ok? Ó, a ribana, tá? E o nosso molde do da flor, tá? Esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado aqui, a ribana uma vez dobrada aqui, tá bom? Você vai precisar também de manta, tá? Manta aqui, tá bom? Bora fazer, então, a nossa peça. É uma peça fácil de fazer, tá? Simples, tá? Não tem segredo, é bem simples. Então, bora lá. Aqui, duas vezes a gente cortou, eu gosto de colocar alfinete em cada pétala aqui, para segurar, tá? Ó, cada pétala, um alfinete, para não sair do lugar, tá? Você pode, aqui eu tô usando malha, tá? mas você pode estar tá fazendo de tricoline, tá? Ele fica mais mais consistente, né? Mais encorpado com tricoline. A malha ele ela fica mais mais fininha, né? Então, aqui a gente vai começar juntando aqui, ó, essas peças aqui, tá, ó? Vamos juntar aqui, tá, ó? Uma peça na outra aqui. Por isso que eu gosto de alfinetar tudo antes, né? Aqui. Ó, uma parte a gente já pregou. Agora a gente pega a outra parte aqui, tá? E vamos juntar também. Como eu já falei para vocês nos outros vídeos, o baroque está aqui com a gente, então esse ronco que vocês estão ouvindo é do baroque, tá? Então, ficou assim, ó, ficou assim. Aí, agora, a gente vai passar uma costura aqui em cada pétala, tá? Aqui a gente fechou, agora a gente vai passar uma costura por tudo, tá? Então, aqui, costura com costura aqui. Aqui, a gente já começa passando a nossa contorno tá? Então colar ele mais fácil de fazer, tá? Do que o, o outro que a gente trouxe, a gente tem aí, nunca Tem aí, né? E é mais fácil de fazer. nos outros vídeos no outro vídeo eu estou procurando trazer algumas peças mais básicas né o pessoal tá gostando das peças básicas então a gente tá procurando trazer quanto mais básico melhor. Vamos tirar os nossos alfinetes. Tiramos os alfinetes aqui, vamos fazer pique. Principalmente aqui, ó, nas curvas aqui. eu disse você pode usar tricoline, pode usar outro tecido, tá? Eu tô usando malha. É um uma peça fácil de fazer, né? É mais para aqueles bebê de quatro patas. Que ficam se arrastando, se machucando também, né? Então, para eles dormirem, é mais uma almofadinha, né? Aqui. Agora, vamos virar a nossa peça. Três, tá? Mas, lá no nosso site tem todos os tamanhos, tá? Ficou assim. Agora, vamos passar uma costura aqui, ó, tá? Em cada um. Vamos começar aqui com essa, costura com costura aqui, certinho aqui, aqui outra costura. Agora vamos colocar a nossa manta. Ficou assim, ó. Agora, vamos pegar o nosso... A nossa... Ribana. Coloca bem pra dentro aqui. Eu gosto mais de malha, tá, gente? Você pode tá fazendo com tricoline, como eu falei, mas eu gosto mais de malha. Agora, vamos pegar a nossa ribana. A nossa ribana aqui, ela mostra que você tem que deixar um, um pedaço aqui para você fazer a casa para passar nosso cordão, né? Então, você vai costurar daqui até aqui, daqui até aqui, ó. Daqui até aqui e até aqui. Vai abrir aqui, ó, vai ficar a casa aqui, tá? A gente vai dobrar aqui, e aqui é onde vai passar o nosso cordão, ok? Vamos pegar aqui um lado, tá? E vamos pregar aqui, ok? aqui, e aqui a gente já vai pegar aqui, um lado só. Assim Agora aqui A gente vai dobrar aqui Certinho Dobrar pra dentro aqui E aqui a gente vai vir. Vamos alfinetar para ficar mais fácil. Meu Deus do céu, Baró. Aqui a gente alfinetou tudo, tá? E agora, a gente vai passar a costura aqui, tá? Alfinetamos tudo. Vamos passar a costura aqui. Então, agora, vamos passar a costura aqui. Olha só como que ficou. E agora, a gente vai pegar o nosso... O nosso focinho de porco. O elástico ali, a gente vai passar a costura aqui, ó, daqui até aqui, do focinho de porco não sair dali... Agora aqui a gente vai colocar o facinho de porco. Aqui a gente vai fazer um nó. assim, gente, ó. Nosso colar elizabetano. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Nosso colar elizabetano, estilo flor. Aqui eu usei malha, né? Olha só. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também, meu sucesso, então, bora fazer muitas peças pet, muitas roupinhas, muitos acessórios aí, tá bom? Então, fiquem com Deus, eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!